Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Priscila e eu tô gravando esse vídeo pra falar um pouquinho com vocês a respeito do método YouTube Pay. Uh, tem várias pessoas com dúvida, né? Querendo saber se o YouTube Pay realmente funciona, se ele realmente paga, então nesse vídeo é, eu vou passar algumas informações e compartilhar com vocês como tem sido a minha experiência com o YouTube Pay, tá? Então fiquem até o final, vai ser um vídeo bem rápido, mas eu tenho certeza que essas informações vão te ajudar a decidir se vale a pena, se o YouTube Pay realmente é o que você está procurando, tá? É, pessoal, se vocês quiserem alguma informação específica, né? Algo que eu não falo aqui no vídeo, eu vou deixar o link do site oficial aqui abaixo, tá? Na descrição do vídeo, vocês vão ver o link azul. No site tá tudo bem explicado, bem detalhado. Vocês vão conseguir tirar muitas informações por lá também, tá, pessoal? Bom, já tem um tempinho que eu conheci o método do YouTube Pay. Conheci ele pesquisando na internet por renda extra, tá? Eu tava atrás de uma renda pra me ajudar com as contas aqui de casa, porque eu não tava, né, conseguindo emprego formal e como eu tenho que cuidar da casa, cuidar das crianças, eu também não poderia pegar um emprego que tomasse muitas horas do meu dia, né? como é o caso da maioria, então é, eu fui para internet para pesquisar alguma alternativa e acabei caindo num vídeo onde uma pessoa estava falando sobre o YouTube Pay, estava falando que estava ganhando dinheiro ali, conseguindo pagar as contas e eu fiquei bem interessada, tá pessoal? É, confesso que eu fiquei um pouco assim com o um pé atrás, porque até então eu não conhecia o método, não sabia que dava para ganhar dinheiro dessa forma, então pesquisei né para ver se tinham outras pessoas falando se era verdade mesmo. Eu vi muitos relatos positivos, tá pessoal? E aí eu decidi comprar. Então eu fui lá, peguei meu cartão, comprei o método. Assim que a gente compra, é, a gente recebe no nosso e-mail um login uma senha para assistir alguns vídeos. Esses vídeos eles ensinam né tudo que a fazer como que assistir os vídeos lá da forma correta como fazer para receber depois é tudo explicado passo a passo tá então eu assisti as aulas e depois é, eu comecei a colocar em prática tá pessoal resumindo para vocês no primeiro mês né que eu comecei a usar o método assistir os vídeos eu consegui fazer uma renda aí por volta de 1500 reais tá é, e eu tô nessa média tá pessoal tem gente tem mês que é um pouco mais tem mês que é um pouquinho menos eu sei que vocês podem estar achando pouco, porque tem várias pessoas aí falando que faz 2 mil, 3 mil, quatro mil... E o que que acontece, pessoal? Você vai definir quanto você vai ganhar, tá? Então, dá sim pra fazer esses valores bem maiores. É, no meu caso eu não tenho muito tempo como eu falei para vocês é, quem é dona de casa sabe que é correria então tem dia que eu só paro no final do dia para fazer isso então eu tô super satisfeita porque é algo que eu consegui encaixar na minha rotina tá então eu faço realmente no tempo que me sobra fora que assim pessoal já tive emprego que eu trabalhava o mês todo né o dia inteiro quando eu ia receber, era tanto desconto no salário que eu não pegava esse dinheiro na minha mão. Então, assim, eu não tenho do que reclamar. Claro que se você tiver mais tempo disponível, você vai fazer uma renda maior do que a minha, tá? Então, basicamente é isso. Quanto mais você assistir ali, mais você vai ganhar, tá? É, e, pessoal, não é uma fórmula mágica, tá? Você não vai ganhar sem fazer nada. Você vai assistir, tudo que você tem que fazer, você vai aprender nas aulas, mas depois você tem que colocar... É a mão na massa, tá, fazer a sua parte, claro que nem se compara com o emprego formal, né, que tem que pegar ônibus, pegar trânsito, nada disso, você trabalha no conforto do seu lar, mas assim, levem a sério, tá, tem que ter uma certa disciplina, uma certa constância, pra você ter um bom resultado, tá? E outra coisa importante, pessoal, se você decidir comprar o método YouTube Pay, ele só é vendido pelo site oficial, tá? Então evitem comprar em outros locais, basta a gente pesquisar na internet, que aparecem um monte de sites, né, oferecendo YouTube Pay, você encontra em grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, então assim, pessoal, fiquem atentos, porque vem acontecendo muito das pessoas comprarem é, não receberem o acesso, quando recebem, é, recebem algo completamente diferente, tá? E o criador do YouTube Pay, ele não se responsabiliza, tá? Se você comprar em outro local e ter algum problema. Então, fiquem atentos. É, se você não sabe qual é o site, está em dúvida. É, o link eu deixei aqui na descrição, né? Como eu falei pra vocês, ele está fixado também, tá? No primeiro comentário, logo abaixo do vídeo. E aí, quem decidir comprar, vai ter certeza que vai receber o acesso, tudo certinho. E também que vai estar colocando os dados em um site seguro, tá, pessoal? Bom, era isso que eu queria falar aqui para vocês nesse vídeo, tá? Eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Se vocês ficarem com alguma dúvida, pode deixar aqui abaixo nos comentários e acessem o site também, lá tá tudo bem explicado, tem o suporte para orientar vocês, tá bom, pessoal? Um grande abraço e até mais.